O Mamulego Sem Fronteiras que existe há mais ou menos 19 anos e foi basicamente criado no Mercado Sul. Estamos juntos com o Mercado Sul Coração, pulsando tudo. Vida longa aí ao Mercado Sul. A gente dá total apoio à ocupação do Mercado Sul. O Mercado Sul, para mim, é... me remete a várias cenas né? da oportunidade que a cultura pode dar para as pessoas. É peculiar o espaço que transforma almas. Mercado Sul é experiência de modernização. Lá no Mercado Sul a gente percebe claramente o envolvimento da comunidade. Quem são vocês? O Mercado Sul é uma fonte de inspiração. assim. Né? O melhor dos espaços culturais que contribui para o enriquecimento para a distribuição de renda. Acho fundamental o poder público. Despertar para a urgência que é tratar a questão da ocupação aqui no Mercado Sul Viva, viva, viva, viva, viva o Mercado Sul